Tô aqui, ó. Eu não consigo pregar o olho de novo. Por isso que eu resolvi fazer esse chá de alface. Mas você não está pensando que eu vou beber isso, né? Vai sim. Trouxe aqui os remédios seus, viu? O senhor conseguiu resolver lá sua questão com a insônia. Aproveita e experimenta um biscoitinho que eu trouxe, tá aí, ó. Hoje é dia dele. Excepcionalmente hoje, todas as cartas chegam no destino. Só que ele é tímido, né? Ele é mais na dele. Bem que você avisou. Me avisei o quê? A garçonete. Bem que você disse que ela ia morrer. Tem personagem que entra na história só para morrer. nada, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre um carteiro chamado Aidan Mendes, que está desaparecido. Às vezes, o corpo do sujeito está enterrado aqui perto, num jardim como esse de uma casa de família. Meu marido tem imaginação e tanto. Quem dera Bom dia, as mortes. Bom dia, as mortes. ouro da ficção pega na minha mão. Sente meu coração. Eu precisava de uma ajuda aqui. Aqui dentro. que é isso, Nada? Chá de alface agora? É, por que não? Despejo. De Utopia faz comunhão Pega na minha mão Sente meu coração Bom dia, Otto! Bom dia! Ah, não é que o chá de alface faz efeito mesmo?